Para você que pensava no não ter nada a se fazer numa bengala, essa daqui é uma bengala com muita tecnologia embarcada, inclusive com inteligência artificial, algo que a gente vem ouvindo bastante aqui, né? Os caras ganharam também prêmio de inovação, então, assim, são diferenciais ao mercado, né? E o que, que tem de interessante aqui? Envio de dados para a nuvem entendimento desses dados e, a partir desses dados, saber se, se a pessoa que está usando está ou não numa situação diferente da cotidiana. Né? Ou seja, mais uma das coisas que a gente está vendo com o uso de dados, com aprendizado, com essa série de coisas, né? colocando isso aí a favor da pessoa que usa. Então, The Smart Cane, né? vale a pena depois dar uma olhada.